Hey, hey detetive, seja bem-vindo a mais um vídeo de live e eu estou aqui com g Legend. Legend ah, Arroi marinheiros, boas festas de mim, Capitão Rock Hopper Existe prendas a ser recebida? e doações a ser feita. Eu já doei, então não preciso doar Chegamos aqui Digite para mim em... Minho em... Porque estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Seja bem-vindo, todos! Estamos aqui com a festa de Natal. Que chegou hoje a festa de Natal. E já estamos aqui preparados para comemorar Celebration! Estamos ao vivo em YouTube. Aqui temos um, vamos ver as, todas as salas que estão decoradas. E quem chegou foi Simone Presotti. A Júlia Sartler. Cauê Valdi D'Ogrado, foda-se. Vou tacar o foda-se também. deixa minha voz de dogado, eu fumo Isso aqui aqui é onde vai ser o baile tá vendo o baile gente aqui vai ser o baile bem-vindo ao baile quem será a rei e rainha do baile Well... Uh -huh. Calma aí, gente. É que a gente não tem paz. Ó, tem um balão aqui, ó. Você arremessa balão. Estamos ao vivo. Opa, ganhei. Ganhou um presente de Natal. Gorro Festa. Muito obrigado para quem me enviou. Gente, olha o tanto de balão que tem aqui. Ele falando Swetler que fofo. Eu falo tudo errado. Porque isso é triste. Só essa hora aqui que me deixam um triste. Olha que lindo, gente. O meu... A coelha de balão. Probleminho Vem mais um presente aqui. Olha que lindo. Vocês podem enviar presente, gente. Vou enviar um presente aqui pra ele. Vou enviar esse. E já que estamos natal, vamos usar uma roupa de natal, pode me enviar, salve pro Kiki V, foi salvado. Mandei uma boa festa pra você, Fel Salve, God Cadê me manda, me envia A roupa Eu quero a roupa Eu nunca tinha ganhado, gente Ah, o cachecol. Falta mais o quê? Vamos aqui nos vestir de... De Natal. Tem quantos presentes para enviar? Esses três... Eu já recebi esse. alguém pra dançar, eu vamos usar o rio. Vamos encher uma roupa aqui de Natal. Puxa, essa aqui. De nada pelo presente Obrigado pelo salve Quem é você? Você é esse? Ou você é esse? Quem é você? Deixa eu ver... Cauê Eu mandei repetido o presente eu não sei, eu não sabia Vamos ver os novos emojis de natal Para a menina do capeta tá jogando os balões Ó, oh, o emoji de árvore Tem o emoji de coin front Se eu falar em inglês, dá licença E o emoji de presente Vamos ver as próximas salas. Qual oh, aqui tá diferente? Aqui tá meio de verde. Vamos ver a montanha. Ah, então é você, seu safado. Ele é o Kizzy. Ah, então é você, né? antes nós podemos doar, mas eu já doei, então não vou doar mais porque eu já doei. Não quero gastar meu dinheiro. Casa do Papai Noel. Aqui pegamos, podemos coletar o que? Uma foto. Cadê? Eu acho que eu já tenho. Eu já devotei. Tá muito lindo, gente, tá muito lindo. Eu amo esse lugar. Aqui tá normal. Oi. Tudo bom? O que faz? Não, eu não estou bem. O Henrique Ferreira chegou... MRFC chegou Hoje eu vou comprar meu trocado Você não tem trocado Só descansar, descansar no clube Pinguim. Estamos ao vivo Sim, sim, sim, eu sou Sim, eu sou o qual sua sessão minha sessão de quê vou comprar meu trocado hoje como que faz doação para fazer doação você precisa vir aqui ó você vai aqui você vai no na estação de esqui e você clica aqui para fazer uma doação você pode fazer doação deixa eu ver, 100 500 mil 5 mil 10 mil você pode fazer doação mas eu já fiz Gente, também temos. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos.. Pra você não sabe, você tem que buscar aqui na praia. Vamos ver aqui na praia todo mundo. Temos que buscar a chave do rock. Do rock. E tá muito lindo aqui, meu Deus. ho! Oh, oh, oh. estou indo na sua live, hein? Meu Arthur que eu libero meu server é zero graus, sempre a é zero graus. Ah, não tem como você dar dinheiro, tipo assim, pra mim não, porque, porque eu não tenho superchat ativado. Eu tenho que ativar o super chat quando chegar mil inscrito. Então eu não tenho. Então, infelizmente não tem como doar. Eu preciso ter mil inscrito para você poder doar. Alguém me enviou um coração aqui. Os problemas ao vivo Gente, não esqueça de jogar, Porque com 900 Vamos revelar Fortenelle, Oi Eu lembro de você da live do iceberg Meu serve é zero grau, gente Zero graus está na descrição Zero graus 0 graus português É, vocês acham que aqui ficou maior? aqui ficou maior a praia, a praia do Farol ficou muito maior. É o arnaldo nós que estamos pequenos. É, oi Fel, oi Game. Não tem como você enviar a doação. Só no meu, meu inscrito. Ok. Hum. Gente, vamos chamar a galera pra live pra gente ir no.. pra gente ir no navio. Caça tesouro. Vocês estão gostando da festa? Quem tá gostando da festa? calorina Balona Oi, eu tô lá Você tá onde? Você tá aqui, mas cadê você? nostalgia então é nostalgia aí meu Deus eu adoro pêlo para você também também vamos fazer o que hoje Entrei lá vou dar um like obrigado e a gente tem várias coisas pra fazer nessa festa. Eu vou usar a conta de celular. A gente, tem como alugar o, o, o Puff de neve e o Puff cristal? Ah, vamos transformar aqui, gente. Vamos virar. Vamos todo mundo virar isso aqui é, de gelo. Seus vídeos são ótimos, ah, obrigado. É meus vídeos são mais ou menos, né? Eu já doei, não preciso doar esse ano. Jogue. aqui ó, jogue caça e tesouro e coleção de no navio do Rock Cod. Agora o como com uma exclusiva ou visite seu pinguim com índice disponível por tempo limitado. Eu quero ver. A gente tem várias coisas pra gente fazer aqui. Gente, sobre o baile Tem sobre o baile aqui Que é o um estilo elegante Dezembro Que é pro baile Vocês podem comprar Sua roupa pro baile Não, eu vou comprar esse aqui tenho tem esse aqui Catálogo exclusivo do baile. O que vamos fazer? Vamos viajar no treino do Papai Noel. Vamos viajar no treinador do Papai Noel. Eu acho que está aqui, ó. No Dance Clube. Tá, tem um novo código chamado. Novo código chamado. Esqueci o nome, mas tem um novo código. Tem um novo código de 3 dias atrás. Quem gostou do evento porque eu gostei pra caraca. Hack do bem. Eu também gostei, né? Todo mundo gostou, faz Natal o um melhor, né? Uhum. Unimamota, uhum. Oi. salve para todos, salve, o salve? Oi oi. Deixa eu aumentar a música aqui pra melhor, melhor aumentar a música. Então gente, vamos é, viajar no trem nós do Papai Noel. Deixa eu ver um enfeberg, a gente tem que ver um iceberg gente. O Dudu Oliveira tá aqui, gente. do Dudu Oliveira é disfarçado. Todo bonito, o Dudu tá. Vamos, Vamos no iceberg. Será que o iceberg vira, gente? Com essa árvore aqui no meio, será que o iceberg vira? Eu estou de azul aqui. Vem todo mundo vestido de... É só você ficar aqui e transformar. E eu acho que eu tenho um... Vou adotar um pouco, gente. Qual o nome do Puff, gente, que vocês querem? Nome do Puff Cristal. Deixa eu ver se eu tenho esse Puff. O Windows fã seja bem-vindo. Eu acho que eu não tenho... Ah, eu tenho. Eu tenho OK, meu povo de neve e meu perfil cristal. Eu já tenho. Gente, tá muito bugado hoje.